Ei, clan, Sheldon aqui de novo. A gente tá voltando com *Night in the Woods*, jogo de aventura aí para computador. Nintendo Switch, acho que é Xbox, PlayStation também. E a gente tá jogando para PC. Saiu um mod aí feito por fãs com a tradução para português. Vou deixar até na descrição aí caso vocês tenham interesse. É fácil de instalar. E vamos lá, vamos continuar. Muito bem, tá Maia acordando. Mais uma noite cheia de transtorno, né? Tendo pesadelos com a mesma roupa. E bom, hoje vamos atrás do raposo, nosso amigo raposo. No último episódio a gente saiu com a Bia, acho que é assim que fala o nome dela, a Chacarua Gótica. Hoje a mãe não quis falar com a gente. Vamos direto para o trabalho do raposo. uns esquerinhos. O tempo tá meio funesto hoje parece. Bom. A gente vai fazer um dia só, tá? Um dia por vez. Um dia por episódio. Não um gostei Eu acho legal essa passagem uma... Uma hidrovia, né? Eu acho bem legal mesmo Que um moral pintado, ali. Uma cidade histórica, né? Muito bem, chegando já na... Snack Falcon O é nosso amigo raposo, que eu ainda não decorei o nome Ei ei, Mai Maia, fala tu, meu chapa. Tá pensando na cadeia. <risos> tipo, você tá com medo de acabar lá? Acho que eu ia. Acho que eu ia ter que entregar.. Entrar pra uma gangue. Verdade. Eu não quero entrar numa gangue. Certo. Falei disso com Angus. O seu medo de gangues e presídios. Ele disse, gangues e presídios são notoriamente problemáticos. Bem, a cara dele, o Angus está por aqui hoje? Não, ele saiu para cuidar de umas coisas. Que coisas? É, coisas de família. Não vale a pena falar delas. Vixe Quer sair hoje? Aí sim, cara, bora. Só vamos. Mecânicos. Interessante o episódio de hoje. Interessante a historinha de hoje, deste dia. A bala atravessou ele, ainda dá para ver a marca da bala. Como é que isso não matou seu tataravô? Deve ter errado todas as partes importantes do cérebro Louco! Agora <risos> um chapéu com um buraco Eu, Meu tataravô era durão Mas esse não era o capacete que os fascistas usavam? Ah não, guerra errada É país errado Esses não eram dos caras maus Vai um pouco de história, vai ler Vai ler história Tá bom, já entendi, quando você aprendeu tudo isso quando todo mundo começou a falar que o capacete era de fascista <risos> É, né O que a gente ia fazer mesmo? Tá afim de um crime, Menino, nem te conto Quer dizer, eu meio que já cometi alguns ontem Ah é? Sem mim? Ah, mano Você sempre vai ser o criminoso número 1 um. Tô emocionado, cara, igualmente Mas e aí, qual é o plano? Siga-me! Sim, querido líder Eu sou de fato um líder, hein? um queridinho figurar essa tô... A chuva parou. O tempo se curva à nossa vontade. Para que eu preciso desse taco? lá. Acaba com esse carro. Burra. Acaba com esse carro, recruta Borowski. Então, você me trouxe aqui para me ver batendo no carro? É tipo aquele bagulho onde o povo gosta de ficar vendo o carro 103? Não, eu nem conheço isso. Dá uma olhada depois. Então, nós precisamos de uma bateria de um carro. Pra quê? Isso é informação confidencial, recruta. Para de me chamar de recruta. Eu sou, no mínimo, um general. Não, eu sou o um general. Tem um capacete. Guerra é uma coisa idiota. Olha lá, em essa guerra. É de guerra que vem esse capacete. Tá, mas e se alguém precisar desse carro? Acho que é seguro dizer que ninguém vai sentir falta dele É, acho que tem uma árvore crescendo dentro dele É verdade, é um carro abandonado Então preciso bater nele até o capô abrir? É, vai, esmaga logo vai Esmagar tudinho Esmaga o capitalismo, esmaga o governo São meio anarquistas, né? Talvez por isso que tem um... Cadê não? Um capacete, né? Isso acaba com o um carro fascista te... <risos> Só hora chegou o carro Excelente trabalho, eu fui quebrando e esqueci de ler Obrigado, concordo Quer fazer as honras? Vou levar no choque? Vai dar nada não Tem uma árvore crescendo no carro, provavelmente não tá mais elétrico Pera, mais, tu vai ou não? Vou sim, vamos lá. Dá tudo certo Tá, é só pegar um dos fios e arrancar com tudo eu acho que já saquei Preciso tirar umas folhas daqui Vamos lá com a mãozinha Beleza É só pegar Deu ruim Eita Morremos? Tubarinho E aí Tubarinho O que você tá fazendo aqui? Você sempre foi uma boa amiga né? Todo dia você me visitava Eu lembrava de clicar em Só pra dizer oi Sim, eu sou uma excelente amiga Tubarinho, eu morri? Não Ah, que maravilha tem coisa melhor pra fazer Você deve voltar a estar destinado a realizar grandes feitos É sério? Sim Nossa É Dá pra ser mais específico? Não Tá bom então O que foi? Só tá, só tá rindo Mano Acho que é o, é o raposo rindo na nossa sacada é. Ah droga, você tá bem? Acho que morri que ta... Por quanto tempo eu desmaiei? Uns 5 segundos? Ah, que estranho, é como se o tempo tivesse expandido É um universo misterioso, a gente já pode levar a bateria? Tá na mão, partiu pro apartamento Tô com gosto de moeda na boca É mesmo que fosse um capacete fascista, tem um símbolo da anarquia agora nele Então agora ele é tudo bem, <risos> tem uma marca de bala então quem tava usando já morreu E eu tomei o usando de troféu Então você admite que o capacete faz Não, não admito. não Tá, tá o que vamos fazer? Então tipo, pera, perguntinha Manda O que é aquilo? É, o que é aquilo? Um tronco? O treco? Obviamente o treco <risos> Lembra aqueles robôzinhos de desenho animado? Que ficavam lá Bom pra burro? lembro sim, Jesus e Maria é um deles? E a gente vai montar ele? ou se vamos cara Esse é o melhor dia da minha vida, onde você achou? Sabe Steve Skrigin? Ah, falar, o cara que trancou o professor Substituto não um xerifado É... O cara ficou preso lá o justiço de inverno inteiro Sobreviveu comendo cola e livros de espanhol O Steve te deu isso Ele mesmo Mano ele é horrível, mas ele tá morando lá no bom pra burro desde que fecharam né? e achou esse um robô pra ele Essa primeira coisa útil que ele fez na vida, tá. o tá, tá, que a gente faz? A gente tem que plugar a bateria naquela coisa velha Ok, parece bem simples Ah ou menos, tá cheio de lixo Pena que você não cortou nele e pegou o tétano <risos> Pena que você não morreu no caminho pra cá Pena que o robô não estava cheio de cobras venenosas, e elas não te mataram Pena que o elevador Ele te amassou que nem uma panqueca Oh cara, tem fobia disso Pelo menos essa fez sentido O que a gente ia fazer mesmo? Eles são muito amigos Ufa que cheiro ruim, máquina velha tem esse cheiro mesmo Não, tipo, acho que tinha alguma coisa morando aqui Aqui <risos> faz uma ideia, porque não pare de ser tão pessimista Porque você não come o próprio pescoço Isso é impossível, leva a sério Isso é coisa séria Ah, beleza Não se preocupe comigo então Olha, eu já morri uma vez essa noite Nada de mais coisas, né E como foi? Acho que vi um tubarão E ele me disse algo importante O que era? Não lembro Então não era tão importante assim Pode crer Ok, vamos nessa, bota coisa lá, vai Eu acho legal qualquer mínimo movimento tem que ser feito você tem que controlar, nada automático. Rapaz, parece super seguro, vai ficar toda chatona agora, só porque morreu por tipo uns 5 segundinhos. Cara, é assim. A gente que morreu tipo pra sempre? Tu vê eles reclamando? <risos> hum, exatamente. Porque eles ficam quietos e aceitam. Ou viram fantasmas. Tá dizendo que eu deveria virar um fantasma? Isso aí, Carpidai! <risos> Carpidai parece um peixe, um peixe que fala para tu viver tua vida sem limites Tá bom, e agora? Agora vem a melhor parte, a gente vai montar essa belezura juntos Se essa montar direito? Bora descobrir Irado, mas... foi mal... irado... <risos> Aqui estão todas as partes. Menino, quantas combinações? Hum. Não parece tão difícil. Vamos criar nosso próximo desenho, então, é só juntar as coisas. Arranja tudo e aperta os parafusos. O tipo, que pode dar errado? Um monte de coisa pra caramba. Tipo, é bem comum tudo dar errado. Cara, para que sem graça. Eu literalmente acabei de morrer. Muito bem. Ah. Estamos terminando de montar um animatrônico aqui. Foi um pouco mais difícil do que eu imaginei, viu? E agora essa lata aqui que eu faço com Uma lata na mão dele. Vou encaixar em algum lugar aqui. Aí ó. Por algum motivo dá pra colocar o um machado E a garrafa na mesma mão Não Vai ser assim mesmo, acabamos Ele é lindo Ele é perfeito Nosso lindo menino, nosso filho robô Tá, tipo, isso é bem legal e tudo mais Mas lembra, me lembra que Por que mesmo a gente montou Um treco feito de lixo no meio da sua sala Conectou ele em uma bateria de carro roubada Que já tava vazando no tapete, por sinal Sei lá, desde que você voltou Acho que senti falta do Greg de uns anos atrás Hã? Tipo, hoje em dia eu só trabalho o tempo todo, mas Por que você trabalha tanto? A gente tem planos Que planos? Bright Harbor Bright Harbor, desde quando? Ah, mais ou menos um ano Por isso que a gente tá trabalhando tipo sem fogo mas quando vocês vão se mudar? Acho que na primavera Isso é tipo, daqui uns meses É Ah tá E você deveria devia visitar a gente quando estivermos lá Por que Bright Harbor? Ai vai, é tão legal lá A gente visitou no verão É cheio de lojinhas de música e barzinhos bizarros É todo mundo tão simpático e tipo livre ah, Foi lá que fiz minha tatu que? Olha! <risos> tatu uma ovelhinha Ah, legal uma ovelha Aham uhum. que, Por que uma ovelha? O tatu era tipo super gatinho e não doeu nada E você fez uma tatu E vai se mudar para Bright Harbor Aham uhum. Aham, tá Enfim É como eu tava dizendo, agora você voltou para a Springs Eu não parava de pensar E bora cometeram uns crimes de novo Ó, oh, cara É Aí fiquei pensando em como usar isso Tipo, pro bem Aí pensei em trazer isso aqui pra, pro Angus Que bonito, cara Tenho certeza que ele vai adorar Espero que sim Mas então Agora só falta a gente ligar nele Uhum Eu quero apertar o botão Deixa, deixa, deixa Cara, é o mínimo que eu posso fazer Por mim Por minha melhor amiga ressuscitada das mortes Próxima vez que eu morrer e voltar Bora comer uma pizza Cara, super combinado. Da hora. Beleza, vamos ligar o bagulho. Mas tem folha no bagulho. Meu Deus, esse lado tá fedendo ainda mais. Espero que seja Lá o que está morando aqui, nesse buraco. Tá, acho que tô vendo. Aperta, aperta. Ei, tô feliz por você, mano. conseguir sabe, uma vida juntos. Valeu, cara. Ralamos pra isso. Que fofo. Aperta, aperta, aperta. Tá, tá, tá. Vamos jogar as folhas fora. só só Uá. Uh! <risos> uh! tá legal Uá. Uá. Uá. Uá. Uá. a gente tá morto ali, né? Mais o Uá. Uá. Uá. Uá. Uá. Uá. o eu uh! <risos> Como vai, Bem, eu não morri dessa vez, e você? Bem, bem Vou ficar aqui mofando um pouquinho, se não for incômodo Tá bom Bem bom, hein? Bem bom Mas já voltando pra casa, então já sabe né, a gente vai dormir Vai ter um pesadelo, como sempre Dormir? Sim Vamos ver qual que é o pesadelo de hoje Aqui tem quatro, quatro negócios, então a gente tem que achar quatro elementos. Se for igual o pesadelo passado, são quatro músicos. Tá, que cai. Achamos o violinista. Porque a gente caiu demais? Pode ser, né? Pra lá. Será que ela morre se cair na água? Ah, Andou na água, beleza Cai é, de saxofone O que, que será que isso aqui se indica, né? Esse pesadelo com esses mesmos músicos, sempre. Né? Se o cara é sanfoneiro, só falta um Aqui é o onde a gente veio músico, A gente veio daqui, talvez ele esteja aqui embaixo A Maê, ela não é muito rápida né? Às vezes enerva um pouco a velocidade Aí, um trombone. Tô bem. Olha qual que vai ser a loucura de hoje? ela tinha ficado subitamente nua. <risos> tá aí, ó esquilo com Mas tem uns probleminhas, né? Tem uns probleminhas Acabou! o que indica aí que acabou o dia e acabou a missão né? Você Sempre tem algo para fazer cada dia Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrando o vídeo por aqui Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos né? A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações é, Deixa um comentário pra gente, a gente gosta sempre de talenta Respondendo também E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade!